Ai, que pena conversa com ele. Assim, Lindidão, é uma questão genética. Entendeu? É o meu goi no meu papel. E como você vai comer? Não pode. Não pode. Não é só a palavra só